Eu vou de Tristana, eu sou meio Tristana, mano. Tem Aran no LoL Mobile também? Tem, mano. Tem arã no Edrift. É a partir do level 7, se eu não me engano. Já dá pra jogar Aran. Não, agora vai dar bom. Tô de Tristana agora, filho. Aí o bagulho vai estar tá doido, vocês vão ver. Caramba, tem um Darião no meu time, filho. Caraca, tem um Darião, filho. Nossa, o Darius... Mano, o Darius é muito louco. Eu vou comprar o Darius, mano. Darius é forte? Boa. Eu sou meio tristana, eu falei. Eu falei que sou meio tristana. Solado, seus lixos. Eu sou main tristaninha. Pelo amor de Deus. Não, eu tô falando, já de carry eu Já de carry tô em casa. Agora sim, ó. ping baixo, tá ligado? Já de carry. Ah, respeitei a história. Uso stun. Então vem, então. Ai, eu pulei pra trás, não! Yeah, sup Eu pulei pra trás sem querer, mano. Dedo gordo, dedo gordo, tá safe. Mas vou bater na torre um pouquinho aqui, ó. Mano, me deu, eu tive a impressão de que o bagulho da Ana é skill shot. Predict! Solados! Ah, respeita a história! É skill shot, Ah, Agora faz sentido. Eu vi o cara usando do nada assim, não entendi nada. Tá fight aqui no Rio. Nossa, tô forte agora, tá maluco? O cara sair da torre só vou pular, filho. Foi tipo, muito giga, mano. E o Tolu. Tá ah, ele precisava ter pulado pra fora, eu matava. Porque a Rio ainda. Ai, ah, o é Chivana. Ah, por que me mata tanto, Chivana? Nossa, a Chivana me deu... Outro neutralizado eu dei pra Chivana, mano Acha que você sabe o de recomendado? Bom, eu tô gostando de estética, Aí eu faço canhão, depois eu faço BT, mano, normalmente Tô gostando, por enquanto Não testei nenhuma outra também Assolados. Ah, pelo amor de Deus! Aí, não pei a ult! Meu Deus, eu não pei a ult! Ah. Aí tá de sacanagem, né, mano? Ai! Nossa, joguei muito mal! Ah! Eu achei que ele ia me deixar morrer! Ah, velho, desviei. Beleza, o cara tá de torno e meio Se eu bato nele, eu morro Se eu bato nele, eu morro O que aconteceu? Que eu tava perdendo vida Não tem torno e meio, mano No jogo Ó o Darião Uh Um já foi Ai, que quezão Nossa o oh, Dolly é muito bom, mano Dolly é muito bom Não tem como, velho Não é possível que me turno Nossa, o Darião tá, mano Bravo, hein Meu Deus. Tô batendo, time. Ai, dei o reset pro Darius. Meu Deus! Ah! Chegou o Darião pro cobrando. É, filho, cobrado. Cobrado, amigão. Zona, zona, Puta! Meu Deus, eu tava focando na N, eu não tenho. Meu Deus, perdemos o bar. Ah, não! Joguei muito mal! Ah, Tô triste. Eu tô me posicionando bem de descer, hein, mano? Era a Penta, era mesmo, mano. Eu vi o Penta nos meus olhos, eu confesso, velho. Não é possível. Ah, moleque, eu vou atrás de você até, mano. Não é possível. Meu Deus, que cara bom, velho. O cara é bom, mano. De N. Levamos o inib dos caras e levaram o nosso. Uma torre, né? Porque esse jogo não tem inibe, mano. Eu achei vantajoso isso, mano. Tipo, a ult vem level 5 e não tem inibe. O jogo acaba mais rápido, tá ligado? Tem que acabar rápido, né, mano? Mano, perdemos o Baron ainda, velho! Perdemos, será? Vamos ver se o Darius dá triple kill aqui solo. De novo. Aí é, não dá não, né? Nossa, Evelyn tem seis, que? Putz! Ai... Não, não, não, não dá GG, não. não! Não, não, não, não, não, não, não, não, não! Por favor, não! Não! Mano, os cara tudo já joga ranked, mano. Olha isso aqui, velho. Que esculacho. E caralho, tem dois jungle aqui, mano Mano, eu acho que dois jungle é, é meta nesse... Nesse bagulho, vocês botam fé ou não? Tava pensando aqui, se, se cada um fizer um lado da jungle E fazer um aronga E aí joga um em cada lane Será, mano? Joga um em cada lane e um em cada pedaço da jungle e faz cada... um. Será, mano? Um ganka top e mid, o outro ganka mid e bot só Tô descobrindo meta, hein, mano Pô, Pior que falar que camille é super difícil, né, mano? Relaxa, first time Camille Acho que agora entendi o que dela, pelo menos Caramba, o cara já tá full HP já, mano Ah, eu tenho que apertar o Q E depois o botão de bater Achei que eu só tinha que apertar o OK Q que ele batia solo, tá ligado? <risos> <risos> Ai, eu morri, mano Mais ou menos, foi melhor do que as outras Ai velho, cara safe Mano, esse boneco é muito difícil, velho. Esse boneco consegue ser mais difícil que Oriana, mano. Esse boneco é mais difícil que Oriana, mano. Desse modo. A minha Oriana é o mais difícil. A Oriana... Agora a Camille é mais difícil que a Oriana, mano. Na verdade. A, a é roubado. Olha o slow disso, velho. Cara, por que toda vez que eu dou o bagulho pra frente, aparece... Não, não pode ser coincidência, mano. Toda vez que eu dou o, o E pra frente, a Luxuta tá na no bot, mano? Vocês perceberam isso ou só eu percebi? Mas não é possível isso, velho. Ela acerta o um E, mano! Essa é a G2 brasileira, coisa boa! Vai 5 pro bot! Tá suave, eu vou virar bem Camille Um dia próxima lá vocês vão ver Eu não quero mais jogar, eu não quero mais jogar de Camille Cara, que boneco é esse, mano? Eu não consigo jogar com isso aqui não, velho Ruim de Camille nesse jogo, mano. Ô, Camille é dos meus melhores bonecos no LOL. não tenho nem ideia do que tá acontecendo nesse daqui, velho. Ai, cara, aqui não tem as, os meus macetes do LOLzinho, mano. Do E dela, velho. Foda-se. Pelo menos acertei dois vezes. Solado! Solado! O Nasus é chato, hein, mano? Ô, oh, quase solei o cara, mano. Olha! Ô, oh, quase solei, velho. Tolado. Tolado. Vai, Sai! Me deixa em paz! Mano, eu não. Mano! Eu esqueci de dar o E de novo, quase morri por causa disso. se é um, galera. pegamos o dragão, mano. Os caras largaram o dragão pra me matar. Bom, quase solei o AD dos caras, mano. É, perdemos.